Olá, eu sou Felipe Sheppers do Opinion Box queria dar três dicas sobre emoções. Primeira coisa, identifique se a sua empresa ou o seu cliente possui um negócio de contato contínuo com os consumidores ou se é algo de uma relação mais pontual, a cada momento, a cada compra isolada. Segundo ponto, ouça o seu consumidor, ouça a opinião dele tenta tente entender exatamente o que ele está sentindo da sua empresa. Terceiro, após medir, acompanhe isso, não faça apenas uma vez, acompanhe continuamente para você ver se as suas ações estão funcionando para aumentar o vínculo emocional positivo ou se na verdade não está fazendo diferença nenhuma. Se preocupe em criar realmente um vínculo positivo da sua marca com todos os seus consumidores.